Olha o que você tá fazendo. Ei, é, solta o moleque! Você tá louco, mano? Olha moleque! qual é, o nome dele? Eu quero saber do dele. Quero saber do dele. Solta! qual é o seu nome? Ó, oh, deixa eu te perguntar uma coisa. Você não tem dinheiro nenhum, bicho. Filha da puta! Puta! É o, é. É o vai, é que? Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Isso aqui, spray de pimenta, GCM aí, que estão se achando no dever de tirar a gente daqui da Roosevelt, porque a gente tá andando de skate, jogaram spray de pimenta em todo mundo, e ainda enforcaram o meu, meu amigo ali, sem motivo nenhum. Jogaram spray de pimenta tá na gente chamar chamaram o reforço Por causa do meu amigo que tava andando Andando de skate Vou mostrar pra vocês ali O que jogou spray em mim agora Jogou spray em mim, não tá nem fardado Nem fardado tá E jogou spray Vou mostrar pra vocês aí O policial que jogou spray de pimenta no meu olho, aquele ali Que tá listrado, não tá nem fardado Não tá nem fardado Jogou spray de pimenta no meu olho Suou meu olho, jogou na minha boca E ele enforcou meu colega ali, tem um outro vídeo também que eu vou mostrar E aí, vocês podem ver que ele ainda tá ameaçando ele tá ameaçando todo mundo aqui ainda é aquele rapaz ali, esse próprio. Agita, só Agita mesmo, agita que mesmo, que só roupa. Mano? Agita, vai, vai, agita. Vai, agita, vai, agita. Vai, agita. tá fazendo nada. Vai, não, vai, agita. O que você que quer, mano? Você é, é policial. Você é policial. Tá. Você tem que proteger agita. a gente. Agita. Pra proteger, você tá errado. essa porra, essa boca é errada aqui, você é o bosta. não sei o que eu tô errado. Eu não sei pra nada! não sei o nada eu tô errado. Eu não sei o que que não que trabalho com a pedra, seu pau no cu. Eu trabalho porra nenhuma, seu vagabundo que Tá? É? Seu empato. Beleza! Seu vagabundo não paga você... porra nenhuma! Não pago nada, né? Mas pode certo. filmar, seu lixo! É isso mesmo! Tem filmagem Parabéns. de você tacando pedra aqui, vocês tacando pedra! Eu? Eu quero que você me mostre o tá? meu rosto! O meu rosto! Jogando pedra em que... você tá é certo! Vocês estão muito certos! Vocês estão muito certo Parabéns pelo serviço de vocês aí, viu? Vocês todos! Vocês vão estar na TV já, já!